Seja bem-vindo ao canal Dark Game, pessoal, estou trazendo mais um vídeo de Wireframe e hoje vou estar a fazer uma jogatina aqui com Ash Prime, pessoal. Foi-me pedido para fazer uma gameplay com Ash. Um e eu tive a ver algumas missões, ah, dizendo assim, umas missões específicas para poder usar o Ash para vos mostrar alguma habilidade dele, onde que ele consiga causar muito dano aos inimigos, então eu cheguei à lua e tenho uma missão de foco cruzado, eu vou para aquela missão, vou usando o As, para matar os sentientes que tem na lua, porque o As é um aframe que dá muito jeito para matar os sentientes, então eu vou fazer essa gameplay aqui com o Ash, na lua, a matar os 10 anos, eu espero que vocês me acompanhem, antes disso eu vou mostrar aqui a build que eu estou usando no Ash, apesar de ser uma build ah, não muito assim capaz ainda, mas é uma build que eu estou trazendo mesmo, que está em fase de experimento, ok? Mas eu prefiro mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia de o que eu estou usando. Como vocês podem ver, não tem nenhuma forma, nem todos os modos são ocupados, ok? Uh, temos aqui o continuity, o prime flow, o vitality, o strandline, o interface, o conti, uh, Stitwin, o Flating Experience e o Strange, e a Power Drift e o Silicard. Por que o Stress charge. charge pessoal? Por causa do, do Shuriken Duash. Do ok, eu liguei no Shuriken e também na quarta skill, na quarta skin, skill dele para podermos dar uma chance de mais dano. Eles têm um pouco de aura aqui também, ah, tá igual, não. opa, não, Senti outra build aqui, mas não. não. não, não. Ah, eu vou apresentar aqui a arma branca dele que eu estou usando, a build da arma branca, ah, apesar de ter nível 28 arma ainda, mas pronto, temos esse, esse, esses mods aqui, para dar um pouco de ajuda, só para fortalecer um pouco assim dos ataques duais, e a arma principal que é a Arca Plasma, mas ainda também não está com uma build completa, mas temos os mods todos upados e o dano, vamos ter um pouco de dano geral e a radiação também. E vamos lá para a missão né, que a gente vai ter que fazer. já ver aqui se eu consigo pôr a missão. Então pessoal, continuando aqui, a lua, ok, vamos aqui a, a lua. E o nome da missão é Plato que é em fogo, como eu disse, missão é exterminado, fogo cruzado, é a grupos vs. Grenier, inimigos de nível 25 nível uh, até 30, e eu vou meter eu vou em solo para não poder uh, dar assim muito, para não ter assim uma interferência dentro desse tipo, ok, uh, eu estou fazendo essa missão porque os, os centianos só aparecem aqui, para deixar claro, é só é fazer essa gameplay aqui para mostrar um pouco assim do Ash. Prime, porque como foi um filme que já saiu, eu tenho certeza que, que poucos, hum, pouca pessoa encontrou este Warframe no jogo ou conseguiu farmar este Warframe para poder jogar. Então vale a pena trazer uma gameplay e um Fashion Frame dele daqui mais para frente, quem sabe mais outro Fashion Frame dele com outros tipos de armaduras também. Mas primeiro vamos focar aqui nessa gameplay pequena aqui do Ash Prime. Estamos aqui a chegar a lua pessoal, olha esta aqui é a lua, agora vou aumentar aqui a minha energia porque quando chegar aos inimigos não vai ser fácil a gente ir, tipo bater com o de logo com eles, porque sem energia é complicado, vem quase tantos de uma vez só. Ainda não chegou que nem os centianos pelo visto, no momento que chegava logo depois do Mega, deixamos -me só aqui aumentar, falta pouco. quando ah. temos toda a caixa de energia cheia, agora vamos bater com o diferente com os inimigos. Vamos começar aqui a nossa gameplay. Como vocês podem ver estou usando a Arco Plasma mesmo, Arco, Plasma Arco É a primeira vez que eu uso ela para tipo, missões desse tipo. Eu ainda não completei as builds dela também. Mas pelo visto vai causar uma baita de danos nos inimigos. Pessoal, essa build que eu estou usando, temos em conta que não temos assim muita duração. Então temos, quer dizer, o este também é uma filme para usar com duração. Ok, eu gosto muito de usar mais o Shuriken para matar os inimigos quando estão longe. E também a quarta skill, skill dele. Também é quando é o gameplay, ok. Os sentidos estão a chegar pessoal. Vale a pena eu já mandei aqui ligado a quarta skill. Uh, não estão aqui. vamos ver de onde é eles vão chegar. Eu não vou ativar a minha quarta skill. A minha quarta skill pessoal, porque eu vou começar a ativar. Olha, que os sentidos já chegaram pessoal. Eles vão desaparecer e vão voltar depois para me atacar. Oh. Eu não estou a ser atacado por ele, mas sim pelo PC aqui. Mas quando voltarem os pessoal, eu tenho que ter cuidado porque eu posso ser, ser morto fácil, muito fácil mesmo. Ok, uh, vou manter-me aqui invisível e sei que já vou começar a ser atacado. Olha, está aqui um sentien, oh. eu vou começar a atacar o centen e pelo visto os graneiros que me tiram no caminho. Olha, como vocês podem ver pessoal, a vida desse, desse sentien, olha, está mais pela metade. E pronto, já foi um sentien, agora faltam dois se não me engano. Vamos escrever, infelizmente falta este que me derrubou. Vamos tentar aqui com a arma branca pessoal. Eu gosto muito de usar o S porque o S para matar os centenas é muito fácil por causa da quarto skill dele, como eu disse, porque a se que dele quando tinha ter uma baita de dano, causa uma baita de dano, dizendo assim, no centro. Olha que já está no chão, foi rápido mesmo. É que eu gosto, como eu disse pessoal, eu gosto mesmo de usar o S para matar os centenas. Com esta build que eu tenho aqui no Ash é muito mesmo. é fácil não é muito, mas é sim é fácil para matar os sentenças, apesar que o dano é. tira 10 ou 50% de cada vida deles são tiradas por, é, por cada ataque feito pela. quarta skill do Ash. Usando quarta skill duas vezes a gente consegue matar os sentenças muito rápido. Como vocês podem reparar, os dois sentenças foram mortos rápido mesmo, só com dois ataques da quarta skill. Apesar que podem ser mortos só com o ataque da quarta Skill, mas como eu disse pessoal, eu não estou usando. Não tenho duração, quer dizer, não tem a ver com duração, mas sim. Eu devia ter uma build de corrosivos aqui para tentar ajudar mais ainda, mas não está em que porque ainda a build está incompleta, como eu vos disse, a build ainda tem em construção para podermos uh, ser feita aqui a entrada né, do, da quarta Skill corresivo. Eu vou criar uma build para o Ash com a base Cruzaio para poder dar uma ajuda melhor ainda na quarta skill dele. Né? Com a quarta skill atirando com muito dano inclusivo, vai ser muito melhor assim para dar cabo dos inimigos O As mesmo apelando de Warframe pessoal Eu acho que eu não tenho um acho que devia comprar menos um comprar ou tentar tentar farmar Como quem diz né? Tem um Ash Prime é top não é preciso ser um edge prime pessoal, pode ser um edge normal também que vocês vão divertir fazer as missões com ele. Porque vocês dão um cabo mal, limpam o mapa tudinho se quiserem, qualquer missão que possam dar o, ajuda ao Ash. Olha, esse é taperlão pessoal, esse é o edge Prime, esse é o meu Ash Prime. Se quiserem um vosso, é só fazer.. Ah, vou, blá, blá. Eu o meu aperhador já começou a falar. Olha, já viram só de foco pessoal. É muito. Ah, pelo visto, este também dá para formar focos. Não... Essa eu não sabia, essa é uma novidade para mim. Invisível, matando os inimigos de onde quiseres, consegues formar focos. Muito top, muito top mesmo. Eu pensei que via mais 100 anos por acaso, porque no momento vem. Pô, o que é que foi aquilo? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. vamos, vamos. Faltam poucos inimigos, <risos> apesar de são 168 inimigos. Vai, sai daqui, vai dormir ali. Oh, ó oh, ó eles gostam muito de atacar nas escuras. Opa, menos um. vá, já matamos 104, pessoal. Vamos apelar aqui novamente, pelo nossa quarto skill. Mais um no chão, mais outro no chão, mais outro no chão. Opa, vamos ativar aqui novamente. né Deixa-me apanhar o foco aqui pessoal, uma parte interessante que eu percebi aqui, usando o foco para de foco e matar os inimigos invisível é uma chance mais, é uma boa chance para formar uma grande, grande porcentagem de foco. Que mata os inimigos, eles não vão saber de onde estão sendo atacados e assim conseguiram formar focos com, sem problemas nenhum, sem interrupções dentro assim, pagam muito foco vocês. Olha aqui, vou matar uma baita de inimigos, eu tenho certeza que vou pegar muito foco matando esses inimigos assim. Vamos continuar por aqui. A nossa gameplay, pessoal, eu, eu quero ver likes aqui nesse vídeo, porque é preciso mesmo. Inscrevam-se no canal, se é novo também, tá deixem-me já deixar os avisos, né. Não se esqueçam de compartilhar com os amigos, tipo família, o vosso um, do jogo, vosso clã. Partilhem aí com o pessoal para poderes ajudar o canal a crescer. Apesar que esse vídeo saiu grande, pessoal, e eu vou estar trazendo para vocês porque é um vídeo que vale a pena mostrar para algumas pessoas que não sabem como lidar aqui na lua com os 100 então, aproveitem pessoal, é uma boa dica dizendo assim para poder usar contra os sentientes. Ah. Vamos ver, acho que esses inimigos se matem um contra os outros, eu vou tentar dar cabelos todos de uma vez só. Vamos cair. Pessoal, um ponto interessante é usar com a quarta skill do Es. É se vocês ativarem a quarta skill e tiverem sempre a clicar no E, vai sempre aparecer um clone quando é para matar um inimigo mais forte. Quer dizer que o Es ativa a quarta skill, ativa a quarta e clica no E no e vai sempre aparecer um inimigo. Não, vai aparecer uma sombra, dizendo assim, um clone do Es para matar os inimigos que não morreram fácil no, no ataque. Opa, calma, beleza, minha. Desculpa que se figurou. Então a extração já está perto mesmo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam, pessoal, de dar o vosso like e compartilhem o canal para poderem ajudar. Ok, este aqui é o meu Ash Prime. Uh, essa foi a missão que eu achei mais conveniente para mostrar as habilidades do Ash. Não todas as habilidades, porque eu vou trazer mais habilidades do Ash, como o Shuriken. E uh, também usando o Shuriken com ele invisível. E a sua ultra-transporte fatal. Pode ser fatal para usar o Shuriken também. Não se esqueçam o vosso like e até o próximo vídeo, pessoal.